Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui começando mais um, vamos fazer mais uma live e hoje o tema tá fantástico, viu? O tema hoje vai ser tipo assim, quem você carrega aí dentro de você, vamos descarregar? Descarrega tudo que te traz peso, Olha aí, nós já estamos com a Cristina do ONU. A, ONU, a Ju entrou. Oi Ju, tudo bom com você, meu amor? Saudadinha de você, viu? Temos que nos conversar mais, faz tempo que a gente não se fala. Feliz Ano Novo para todos, ainda é o meu primeiro vídeo né, esse ano. E a Janete Oliveira também tá aí. Boa noite, Janete! Tudo bem com você? Ah, e pelo Instagram, né? Eu vou até pedir se alguém quiser participar, mas eu preciso saber antes quem é a pessoa. Tudo direitinho para poder aceitar, né? E o tema é esse. Você precisa do quê? O que, que você quer? E dentro desse tema eu coloquei o seguinte: descarregue o que não te pertence. Descarrega tudo que não te pertence. Quantas coisas nós carregamos dos outros, né? Conheço pessoas que hoje estão tendo certos problemas de saúde saúde física, saúde mental. Saúde emocional, lógico, né? Isso abala o espírito da pessoa, devido às coisas que ela, as pessoas, as situações do passado, tudo que ela fez, que ela acha que fez pelos outros e que não foi muito bem visto, que não teve retorno... E, de repente, ela diz assim, eu fiz e gostei de fazer. Mas é mentira, porque o retorno que ela teve foi de cada um querer cada vez mais. Que ela fizesse cada vez mais por eles, né? Então, vira o quê? Um lixo dentro de nós. Ah, essa é a minha indecisão. Então, Janete, qual é a sua indecisão mesmo? Você precisa do quê? Estamos aí também com a Sueli Paulo, né, Sueli? Lá do Canadá assistindo. Então, as pessoas precisam do quê? Você precisa para poder vencer na vida, para poder crescer, para poder, é, sabe, é, ser alguém para poder, olha, aí, a Ju tá mandando feliz ano novo para todos e eu em nome de todos mando para você também, Ju. Uh, sabe, para você crescer, para você ser alguém na vida, será que você precisa agir usando como ação a reação da raiva? Tipo assim, eu vou fazer, mas eu vou mostrar pro mundo. Para o mundo dela, assim, naquele mundo dela, né? Restrito. Uh, quem eu sou? Que eu vou poder vencer todos vocês. A Roseli de Blas também está aí, né, Roseli? Eu vou vencer todos vocês. Eu vou ser muito mais do que vocês. Eu não faço questão. Não faço. Eu vou me matar de trabalhar, mas vocês vão ver quem eu sou. Aí a pessoa, ela começa a fazer, ela se atropela. A Cleusa Martins também está aí. Ela se atropela, ela vai com tudo. Ela vai naquela atitude de querer ter o, o, o retorno do outro para assistir o que ela está fazendo. E tem mais, ela quer sustentar o outro também. Então ela precisa sustentar um monte de gente... E achar que tudo isso é uma coisa que vai beneficiar. Só que ela faz isso com muita raiva. Ela, quanto mais a raiva age, quer dizer, não é uma raiva transformada em ação. É uma raiva transformada em atitudes reativas para mostrar para o outro. E realmente a pessoa progride. Está aí também a Janete de Fátima, né? Uh, tá a pessoa progride, a pessoa consegue conquistar muita coisa, a pessoa, ela, ela se faz na vida, né? Ela se faz, mas ela se faz pisando nela. Ela se faz carregando trocentas pessoas. E essas trocentas pessoas, <risos> tá bom? Ainda bem que você chegou agora, né, Janete? <risos> Seja bem-vinda. Ah, essas trocentas pessoas que ela vai carregando, ela vai colocando cada uma delas. Olha, presta atenção no que eu vou falar. Ela vai colocando cada uma dessas pessoas em, em algum lugar do corpo dela. E esse algum lugar do corpo dela vai se transformando. A Vera Bueno também tá aí, a Neiva, Neiva Sunn. Sejam muito bem-vindos todos, né? Mas cada uma dessas pessoas, elas estão querendo o quê? Elas estão querendo te sugar porque você está sendo permissiva. Ah, você estava no Face, Janete. Caso você queira participar, é só chamar que aí a gente conversa um pouquinho, tá bom? Pelo Insta. Então, Uh, ela está querendo, uh, ela está colocando aquelas pessoas dentro dela. Então vamos supor, o dia que alguém chegou e manifestou, tipo assim, você não serve para nada. Você não tem atitude, você não é ninguém. Eu tô aqui com você, mas quem, quem te banca sou eu. Ela falar ah, é assim? É assim, pois você vai ver quem vai te bancar daqui para frente. Seu imprestável. E aí ela vai. Ela vai. Gente, ela vai engraxar sapato na rua. Pra ganhar o dinheiro, pra poder favorecer em alguma coisa. Mas pra mostrar pra outra pessoa que tá ali. Entendeu? O que que acontece, Elaine Cristina, que tá aí também? Acontece o seguinte. Essa pessoa vai colocando os sapos. Os sapos. Sabe, sapo? Cada uma delas dentro dela. Cada sapo dentro dela. Então, ela coloca uma na tireoide, começa naquele nó na garganta. Mas ela finge que não está vendo o nó, né? Ela coloca outra no fígado, ela coloca outra no rim. Ela coloca essas pessoas como vampiros sustentados por ela. Porque você não está tendo uma atitude para você. Você está tendo uma atitude para o outro. Se você está tendo uma atitude para o outro, o outro vai querer o que de você? Cada vez mais. E ela fala assim, peraí. Agora eu vou conquistar tal coisa e você quer um carro? Tá aí o teu carro, porque o meu eu já comprei. Você quer isso? Eu vou te dar aquilo. Porque ela, ela vai abrindo coisas, ela vai abrindo portas. Mas ela abre portas, não para ela. Ela abre portas para ela ter para dar. Mas dar assim, jogar na cara, você vai ver com quem você está falando. Você vai ver com quem você está lidando. Chega uma hora que é como a carroceria de um caminhão. Ela está dirigindo aquele caminhão. O corpo físico é o caminhão. O cérebro é a direção e quem ela está carregando na carroceria? Todas aquelas pessoas e cada vez vai entrando mais. E aquilo vai ruminando a cada dia o corpo dela. Só que ela não percebe, porque ela se alimenta cada vez mais da vontade de crescer, de fazer, de desenvolver para poder colocar cada um no seu lugar. Então, na verdade, o que alimenta ela é a força da raiva. É a força de mostrar para os outros, não para ela, mas ela precisa mostrar para os outros quem ela é. Só que quando ela está mostrando para os outros quem ela é, ela está deixando de se ver. E ela está sendo ruminada internamente. Então, o que, que eu digo? Um dia, dói um pouco a bexiga, começa a dar a bexiga, o Alberto Santini, Oi Alberto, beijo grande para você, meu irmão, tudo de bom, beijo. Ah, então, ela começa, ela tem outro lá, né? Ah, quando ela tem outro lá, ela começa assim, hoje oh, está me doendo a bexiga, nossa, está me atendo um pouco a bexiga, o que será isso? É o bicho que ela colocou ali, mas é um inseto que já está comendo aquelas células dela. Vocês entenderam? Está comendo a célula, puxando a energia daquela célula de uma forma tão assim feroz que aquela célula vai ser pouco para começar dá o rebuliço dentro dela e vai puxando uma outra célula. E a outra afeta a outra. Então, aquele bicho, como uma lagartixa, sabe a lagartixa grudada na parede que vai comendo mosca? Vai comendo as células dela e vai ressecando as células. Quando resseca, começa a dar o quê? Inflamações, infecções e começa a vir uma série de doenças. A partir dali. Bom, mas a pessoa não liga, ela fala, imagina, vou tomar aqueles remédios de farmácia que o pessoal toma quando tem esse problema, né? Que dá aquele ardor na bexiga, não sei o quê. Aconteceu algo parecido comigo, mas foi com o meu cunhado. Já me chamou de feiticeira, de aleijada e veio pedir dinheiro emprestado para mim. Quando fui cobrar, disse que não... É, Disse que não ia pagar e muito mais coisas. Pois é. A pessoa quer ser legal, quer ser boazinha. E, e, o que que ela, e quem ela carrega até hoje aí dentro dela? O cunhado. A Carvalho, Marlene também tá aí. Thaís, Thaís Helena tá, também tá. Então, a Silva Zanelli. Gente, então, o que que acontece? Como ela falou, o cunhado falou que não vai dar. Ela tá o quê? Ela está lembrando do cunhado, ela associou, porque ele está comendo alguma área do corpo dela. Ele está comendo, mas ela colocou ele lá dentro e faz aquele ódio iluminando. Então, o outro vem e fala assim, olha, eu não vou te pagar mesmo esse dinheiro. Aquilo pega onde? Afeta, sabe? O peito, o estômago. Aí começa a gastrite. Aí começa a ruminar, a ruminar, a ruminar, vem a gastrite, olha que coisa. Aí a lagartixa pega, da cria e vai para o estômago. Aí como comendo as mosquinhas, porque está começando a ficar bichado, vai comendo as células. E aquela célula do estômago começa a perder a força, a ação digestiva. Vai perdendo, vai dando gastrite. O que, que é gastrite? É um vácuo que forma gases. Porque lá não tem mais a, a parte digestiva, não tem mais a sensação do bem-estar. Quando come, a pessoa vai ficando inchada, vai, vai se perdendo. Aí vem o outro, porque a minha mãe, nossa, a minha mãe dava tudo para minha irmã. Eu tinha que trabalhar... Inclusive para sustentar, né, Cleolise? Eu tinha que sustentar não sei quem. Aquilo está na cabeça da pessoa o tempo todo. Porque a é minha mãe, porque a é minha irmã, porque a é minha mãe, porque a é minha mãe, porque a é minha irmã vai pegar onde? A mãe pega onde? O útero. O útero. A pessoa, ela sabe, ela diz assim, a minha mãe tira de mim e dá para minha irmã, mas quem tá dando para tua mãe é você. Quem está oferecendo, fazendo essa, né, esse giro é você. E quando você faz o giro, você tirou de você para dar para o outro, o que, que o outro vai dar para você? Mais bicho aí dentro, mais a que vai comendo outra parte do seu corpo. Mas uma coisa tem que ficar inteira, o cérebro pensando para ganhar mais dinheiro para dar para os outros. Porque o outro, ele precisa montar em você. E a carroceria do caminhão vai começando a ficar corroído, vai começando a lotar, vai começando a apodrecer, vai começando a criar bolor. E assim o corpo da pessoa fica. Vai, vai, vai fibrando tudo. Vai dando uma série de problemas. Congestionando. Né? Ah, todo um procedimento, paralisando um procedimento de vida ativa que a pessoa poderia ter. Só que a pessoa, ela continua, ela tem dor aqui, dor ali, tem mal-estar, mal-estar, mal-estar, mas ela não liga, porque ela é forte, ela é vigorosa, só que ela está recebendo uma força para poder fazer mais, é a força da raiva, é a força que move, mas não é da raiva é, transmutada em ação, é da raiva movida pela reação, né? é, é, é assim, é, é o, a conquista reativa, conquista reativa, e tudo isso, Vai fazendo com que a pessoa se perca dela. E o dia que ela for se encontrar, vocês sabem o que ela, se, o que ela encontra? Doenças terríveis. Se for cuidar dos rins, ela, ela já vai, vai para a hemodiálise. Porque não tem mais condição. Ela não cuida a primeira coisa que afetou que foi a bexiga, por que a bexiga? Porque a bexiga muitas vezes é, faz parte assim, é, é, o terminal da bexiga é o órgão sexual feminino, né? Então, a Leti também entrou, a Sandra, o órgão sexual feminino tá na mesma terminal, né? Que o útero, que o canal da uretra é o mesmo canal de saída. Ali, ela, né, boa noite, Regina. A Cleo também está aí, Cleolis. Ali, ela vai colocar, né, ah, toda a raiva que ela tem de quem. Né? da pessoa com quem ela casou, com quem ela transa, com quem ela está convivendo. Então, ela, ela vai colocar ali e dali vai começar a funcionar, boa noite, Jalete, vai começar a funcionar a disfunção e eu estou te aceitando com muita raiva, porque você não vale nada, mas eu estou aqui, eu, eu vou continuar sendo tua esposa, mas eu ainda vou te sustentar. Uh, câncer na bexiga, câncer de bexiga tem muito, mas está tudo ligado muito a essa situação de você ter que se render ao outro. Por quê? Porque você quer que o outro, você quer pisar no outro como? Oferecendo tudo de melhor pro outro. Através do ódio. E quando você vai ver. Você está abrindo portas para todos os seus órgãos. Todas as células, uma grudadinha na... As células são, né? Então, corroer, vai corroendo. Chega no rim. Aí do rim vai para o fígado. Vai para a vesícula. Vai para o coração. Vai, pro, vai, vai lá para o pâncreas. Começa a agir até chegar, na maioria das vezes... Na sua tireoide, outras vezes, começa por aí, são as memórias que a pessoa traz e começa a fomentar uma série de situações negativas que você viveu. Porque o meu pai largou minha mãe, agora eu não vou largar o outro, porque aquele fez isso, porque, mas eu tô aqui, eu sou ponta firme, eu sustento todo mundo e a carroceria tá enchendo. Sabe o que acontece um dia, gente? Visualizem isso, imaginem a carroceria lotada, lotada, o, o carro quer, quer andar mais, o caminhão quer andar mais, não consegue, ele começa, sabe, ter sérios problemas de velocidade, ele começa a, a, a, o carro vai para o caminhão, a boléia vai para um lado, a carroceria vai para o outro. O desequilíbrio, o desencontro vai acontecendo. E quando isso acontece, a carroceria vira e despeja tudo no chão. E no momento que despeja tudo no chão, você vê aonde você foi parar. Em, em lugares, em hospitais, em lugares que você vai ter que ter um tratamento, em lugares onde você vai ficar toda picada, a pessoa vai ter mil, sabe, entubado, vai, vai ter mil problemas, oi Sandra, tudo bem com você? Saudade, viu? Vai ter mil problemas e desses problemas vão surgir outras doenças. Normalmente a pessoa que vai para hemodiálise tem problema de perda dos dois rins. <risos> Beijo para você, Sandria. Feliz Ano Novo para todos que estão aí. É, tem esse problema de rins, problema renal. São pessoas que seguraram tanto, tudo de negativo dentro delas e não quiseram ver ou são pessoas que partiram com tudo para dizer, eu conquisto, eu faço, eu vou te... Ou são aquelas pessoas que ficaram submissas às outras. A pessoa que vai com tudo, ela, ela centraliza tudo nela, tudo. Ela centraliza tudo. Ela pega aquele povo todo e vai colocando mais, né? E vai colocando mais. Falar ah, quanto mais eu tenho, mais eu posso dar. Mais, mais vocês ouvindo. Entendeu? Ela, não, ela ela chega ao ponto de saturação. A saturação é é o ponto onde as células dela, a maior parte das células dela, já foram que formam os órgãos, já estão fibrando, já estão endurecidos. Por quê? Porque ela pegou aquela pedra, aquela pedra pesada. Ela não percebeu. Ela ensacou aquelas pedras dentro dela e lá ela deixou. E aparentemente forte, ela foi puxando o corpo. Ela foi puxando o corpo, né Priscila? Foi puxando o corpo até dar dor nas pernas, na coluna. Ela passa a ter sérios problemas de coluna, muita dor, principalmente na torácica da torácica para baixo a cervical fica entumecida e todas essas situações ainda ela quer puxar e ela quer carregar ela quer puxar ela quer carregar e as células dizem eu não aguento mais agora minha filha nós vamos misturar tudo estourar é quando aquela carroceria vira despeja Entendeu? E é quando as lagartixas dentro dela se acumulam a tal ponto com o um sapo, com todas essas coisas, é que não tem mais inseto para comer, diz assim, agora você pode ir. Ela vai parar, vai ser entubada, vai ter sérios problemas físicos, vai ter sérios problemas emocionais. Mas muitas vezes, essa pessoa não quer ver. Outras vezes a pessoa controladora, esse tipo de pessoa, ela é uma maravilha para todos, só não é para ela. Gente, tem gente que fica assim, olha quem ela carrega. Quando ela era criança, muito pequena, ela estava com todo mundo lá na... o quê? eu tenho pedras na vesícula, eu, deixa eu ver, a Leti está dizendo aqui. Então, vamos começar a responder. A Leti está dizendo, eu tenho pedras na vesícula, gordura no fígado e gastrite. O que significa isso? Bem, a Lete, Pedra na vesícula, eu acabei de falar das pedras, dá da no rim onde você carrega, sabe, aquela pedreira toda, assim como na vesícula, que é o órgão que faz a limpeza, né? É, e, e a limpeza não está sendo feita, por quê? porque está criando um princípio ativo, adrenal, uma série de coisas que está contendo e está formando pedras na vesícula, está formando pedras no rim, que é aquela pedreira mesmo, literalmente a pedreira que a pessoa carrega e cada pedra daquelas tem um nome, tem um nome. E a pessoa ainda quer segurar, ela quer disfarçar, ela quer... Sabe, uh, fazer de conta que ela está bem, oi Meiva. Então, tudo isso acaba dando sérios problemas e são coisas que vêm lá de trás. O que, que são essas coisas que vêm lá de trás, Armin? É assim, uh, normalmente né, existe muito disso a nossa vesícula fica do lado direito do corpo do lado direito um pouco quase que grudadinho ao fígado são problemas que a pessoa atrás da infância em relação à convivência com a mãe mas que tipo de convivência é com a mãe que pode provocar né essa pedra quando vem com a pedra na vesícula é que dá a impressão que a mãe sempre foi a pedra no caminho dela. Ah, mas minha mãe nunca foi pedra no meu caminho. Não, mas ela não fez nada para colaborar com você. E essa falta do que ela não fez para colaborar com você, você carrega até os 80 anos de idade. É o caso daquela criança. Por exemplo, gordura no fígado, a gastrite. Olha, você veja bem quantos... Quantas lagartixas estão grudadas, né? Comendo, comendo. Tudo aquilo que virou inseto já dentro da pessoa, que está bichando dentro da pessoa. São as células que estão dando essas memórias e não largam. E ela precisa cada vez mais disso, né? Então, por exemplo, a pessoa. Ai, um dia a pessoa. Meu caso, peguei uma bactéria na coluna. E, e deixou sequelas, a Janete já é outra pessoa, né? É, vamos, vamos responder, só deixa completar isso, eu já já respondo. Então, vamos dizer, a pessoa, ela, é, é, ela era criança, então, uma pessoa, lá na casa onde ela morava lá com a tia, não sei, fez uma carne assada maravilhosa, foi um monte de gente comer, pôs aquela carne dentro do, do pãozinho, muito bem temperada, diz que cozinhava muito bem, não deu nem um restinho para ela, e ela com muita vontade de comer, ela ajudou a elaborar aquele, aquela comida. Ela chegou nos 90 anos, 85 anos, Tendo trocentas mil carnes para comer à vontade. Cresceu muito na vida. Foi tudo muito bem. Mas ela queria aquela que tinha lá. Aquilo ficou tão forte nela. Que ela foi quebrando. Agora eu vou responder para você. Ah, com meu nome. Deixa eu ver. Para Janete sobre a coluna. Aquilo ficou tão forte nela. Que a estrutura dela, que é a coluna, que é, que é o caso do caminhão, é a estrutura da pessoa que pega a coluna, começando normalmente, nesse caso, lógico que pega a cervical, mas nesse caso vai da torácica, torácica para baixo, né? Vai até o cox tal, a, a, a, a lombar. A pessoa, ela chega num tal ponto de carregar que começa a quebrar a estrutura. Vocês entenderam? No caso, por exemplo, a bactéria na coluna. Por que, que a bactéria, como que essa bactéria conseguiu adentrar nela e ir parar na coluna e deixar sequelas sérias? Como que conseguiu? Por quê? Porque a imunidade da pessoa caiu. A estrutura dela, o emocional dela, a força física dela é a nossa coluna que sustenta. Quem sustenta é a nossa coluna e quem dá força para a nossa coluna são as nossas pernas, né, Denísia? São as nossas pernas que dão. Essa, a, a deusa, né, tá aí? Uh, são, é isso que dá essa força em nós, no nosso corpo. Quando a pessoa, a maioria, 80, 90, quase que 95% das pessoas têm sérios problemas de coluna, porque ela vai perdendo, aos poucos ela vai corroendo e ela vai perdendo a estrutura física dela, que é a coluna é a sustentação, porque ela não encontra ninguém que ajude, ela precisa ser... A única sustentação do mundo. Ou então ela se acha muito fraca. Ela se vê como muito pouco. Ela não vê a força que ela tem dentro dela. Ela não vê tudo que ela fez, que ela desenvolveu. E ela se permite ser dominada até pela bactéria que foi formada, por carregar esses bichos dentro dela, insetos, insetos corrosivos que vão minando. Vocês estão entendendo? Quando eu falo das pedras, quando eu falo de tudo isso, vai, vai mostrando exatamente o que, que a pessoa carrega, como, sabe, você carregar um peso dentro de você sem perceber que você está carregando. A Deise também tá aí, a Neiva diz assim, tem o diverticulite recorrente, tem alguma explicação? A diverticulite dá no intestino, né, forma aquelas bolhas, o intestino, né, forma, forma como se fosse uh, bolinhas onde, uh, onde, onde vai entrando a alimentação, vai ficando ali, tem sim, tem tem bastante explicação, principalmente a explicação da diverticulite é a seguinte, uma delas, né? Você veja bem, vamos analisar, né? O que que forma essas, essas, essas esses saquinhos dentro, né? Essas bolhas no intestino, o que que forma? Porque o intestino ele começa a perder a elasticidade. Então, ele vai tendo a tendência de formar essas bolhas. Tá. Como que você vê a vida desde criança? Me conte uma fase boa da tua vida, onde você depois não repensou e não falou, nossa... Eu pensei que aquela fase fosse boa e eu tô vendo que eu fui usada. Eu, eu tô vendo que aquela fase que eu acreditava, que era legal, eu estava eu me entregando para as pessoas e de repente eu vi que as pessoas, elas não estavam nem aí comigo, só precisavam quando eu tinha que ajudar em alguma coisa. Né? eu tinha que fazer alguma coisa por elas, então aquilo vai fermentando, vai fermentando e vai ficando preso no corpo dela e vai para o intestino, e o intestino segura e vai perdendo a flexibilidade, a pessoa ela vai enrijecendo, ela vai criando cicatrizes, não, ela deixa tudo aberto, ela deixa aberto dentro delas feridas, para aquelas feridas Uh, serem cobertas pela formação da memória né, das coisas negativas que ela tinha. Então, aqueles resíduos vão entrando e, e, e, nesses pedaços do intestino e vão formando essas bolhas. E vão formando, é, é, é, né? é, eu, eu esqueci agora o nome, mas vai formando o... o... Vai espichando lá, né? Então, gente, é uma forma que a pessoa tem né, de se arrepender por não ter feito melhor, se arrepender de não ter sido de outro jeito. Se, sabe, a pessoa, ela vive o passado com arrependimento no presente. E quando ela faz isso, ela vai acumulando porcariada dentro dela. E quando ela acumula essas porcariadas, porque ela não conseguiu tirar aquilo, ela não conseguiu lidar com aquilo, mas ela não percebe, ela só sabe do efeito, da, da consequência, ela não, ela não percebe a causa, mas o pensamento dela está lá, acumulando e pensando naquilo. Então, aqueles resíduos, né? vai criando essas bolhas. Incrível, sempre tenho depois de algo que me deixa abalada. Olha lá, está confirmando, mas o que que deixa abalada? O que vai buscar a memória lá de trás, de coisa que ela se arrependeu, porque que ela não fez antes, porque que ela não foi daquele jeito, que aí ela né, é, está travando o vídeo. É, é, são pólipos isso, são pólipos, tem razão. Bom, gente, se está travando o vídeo, eu não sei, mas aqui não está mostrando que está travando. Se tiver travando, alguém também me fala de novo, né? Vocês estão entendendo, pessoal? A, a situação que nós vivemos deve mudar. Nós precisamos começar a nos reorganizar. Nós temos essa capacidade temos muito dessa capacidade de reorganizar por exemplo uh, o caso né eu já falei da coluna e, e a Regina aqui não está ah, então é o problema da, é, talvez da internet da pessoa então uh, vocês sabem tudo bem o passado está lá precisa mexer um pouquinho precisa tirar precisa dar uma né, uma, uma reavaliada, mas quando vocês começarem a ter alguma dor, alguma sensação, perceber o peito apertado, aquela agonia, aquela coisa desenfreada, vontade de fugir daquela situação, às vezes dá a impressão que você quer fugir do local, você quer fugir, mas na verdade você quer fugir de você. E você não consegue, você parece que está dentro de um quadrado, de um calabouço, ou de uma gaiola, de algum lugar, que você não consegue sair. Entendeu? E quando você sente que você não consegue sair, para, para e questiona. O que está acontecendo comigo? O que está pegando em mim? Começa a relembrar todas as pessoas que você lembra, em algumas situações, normalmente, do que te fizeram mal algum dia. Ou do que você acreditou que você estava fazendo mal e não, e não tinha nada a ver. Você não estava fazendo mal. Foi, foi o dia que você aprendeu a falar não. Talvez alguma vez que você falou não, quando você queria falar não, né? mas a pessoa queria ouvir o sim, aí depois você, não, pai, será que, será que, sabe, fica se corroendo toda. Gente, sabe essa pedreira que vocês carregam dentro de vocês? Esse peso, ele vai atrofiando de uma tal forma, de uma tal forma, que chega uma hora que os órgãos ficam empedrados. Eles empedram. Porque o teu pensamento, ele está não, ele, ele não está digerindo, ele não está na necessidade que você tem dentro de você. Ele está querendo resolver a, a coisa externa, o mundo externo, a coisa fora de você. Isso não vai funcionar. O que vai funcionar é... É você começar a ver. Às vezes eu faço comparação para os meus clientes, eu digo assim. Gente, sai do estado de conforto. Qual é o estado de conforto? Olha, eu tô te trazendo isso, estou te dando aquilo, agora você depende de mim. Ou então, olha como eu sou legal, você tá aí, eu vou fazer tudo que você quer, do jeito que você gosta, mas a pessoa tá odiando, né? Mas ela tá lá enfiada, por quê? Porque ela tem proveito ou exatamente o oposto. Eu digo assim, tem, para quem assistido, na minha época, eu também passo ainda em alguns canais, Gine é um gênio, né? A Gine é um gênio. Ela ficava dentro de uma garrafinha, com uma rolha fechada, no, no mar, mas nunca, ela ficava lá toda naquele conforto, né? ficava com, lá dentro, a Inês também está assistindo, a Maria Angélica também, e ela ficava lá naquele conforto, ela era um gênio mesmo, e, e durante mil anos ficou lá, e ela toda bonitinha, né? naquele, naquele mundo fechado, achando que ela estava vendo o oceano todo, mas ela não estava vendo nem, aquele, aquele, só aquele mar repetitivo no conforto. Aí um dia veio uma onda muito forte, essa onda jogou para a pra praia e lá estava passando o Major Nelson. Ele olhou assim a garrafa, ele viu que tinha alguma coisa se mexendo dentro da garrafa, ele pegou aquela garrafa tirou a rolha. O que que aconteceu? A Dini saiu com tudo e cresceu. Ela saiu com tudo, ela cresceu. Ela falou, meu, eu pensei que eu conhecesse o mundo só numa saída. Eu vi que eu não conhecia nada, eu estava, no, eu estava tomada, hipnotizada no estado de conforto, com medo ou de ser muito vista ou de não ver. O medo de, de não conquistar para mostrar para o outro ou para os outros a minha capacidade. Eu estava no conforto. Eu fui colocada ali por alguém que disse assim, você vai ter tudo o que você quer, vai ficar no mar vendo coisas lindas. Eu nunca vi coisa linda, agora que eu estou vendo que eu não vi nada. Eu estava dentro de um lugar que nem canto tinha, era um círculo. E eu ficava só rodando ali, perambulando. E achando que eu estava conhecendo o um mundo presa dentro de uma garrafa. E agora, eu saí do encantamento. Agora eu posso dizer que eu sou um gênio. Mas um gênio inteligente. Um gênio com capacidade de fazer muitas coisas boas. Agora eu posso dizer que eu conquistei. Vamos ser um gênio? Nós também, né? Seja um gênio você. Tá apertada? Tá sentindo alguma coisa? Vai lá dentro. Veja em quem você pensa naquele momento. E o que você sente naquele momento com aquela pessoa que está dentro da tua cabeça começa a escrever pega um caderninho pega né, uma cadernetinha começa a escrever o nome de cada pessoa que você pensa mil vezes por dia e pensa que não pensou o que que aquela pessoa representa para você começa a escrever e começa a analisar a sensação que você tem quando você pensa nela. O que que acontece dentro de você? Começa a observar o que você está vivendo de verdade, o que você pensa que vive. Analisa. tá? E observa tudo o que está rolando. Depois vocês me contam né, Solange? Depois vocês me contam, Armin, ah, né? aconteceu isso, aquilo, mas quando que eu vou te contar? Vão lá no meu WhatsApp, eu tenho WhatsApp, solicita minha amizade pelo WhatsApp, agora também eu estou com aquele outro, que é o, ah, esqueci o nome lá, é o outro que parece, o Telegram, também estou lá, vocês podem me solicitar, Vão no meu YouTube, comece a assistir. Esse, esse vídeo vai estar tá no YouTube também. Aproveita, né? Aperta lá o. Vão lá, se inscrevam, aperta o sininho. É, me ouçam pela Rádio Vibe Mundial. Amanhã eu tenho programa às 11 horas da manhã. Me, me ouçam. E interajam comigo. Gente, eu estou fazendo agora essas frequências, olha, agora eu tenho uma aqui que uma pessoa pediu três, é para mandar, eu, esses daqui foi o que eu fiz para enviar né, por, uh, lá para Porto Alegre, para Goiás, para um monte de lugar, gente, o que vai, vocês não têm ideia, essas frequências biomoleculares que eu estou fazendo. Ajuda muito. Pessoas que falam. Ah, Um caso que eu contei aí para vocês, mais ou menos. A pessoa começou a usar, mesmo tendo. estando assim numa situação delicada, foi aprovado porque não faz mal nenhum. Ela começou a melhorar, a trazer uma série de coisas à tona, a, a, a se limpar. Tem coisas que você não vai lembrar, mas aqui lembra. E, e, e traz, porque tem energia fria nessas frequências. São feitas por, por mim, pela radiestesia, com o pêndulo, com os cristais. Você quer mais? Entre em contato comigo. Entre em contato. Você, você entrando em contato comigo, você vai ter uma série de informações. No dia 17, por exemplo, eu vou dar um curso sobre cristais, gente. Os cristais, olha, eu tô fazendo propaganda aqui também, mas eu preciso avisar vocês, né? Eu vou fazer um curso sobre cristais, eu tenho uma afinidade com eles, quem, quem me conhece sabe disso, uma afinidade muito grande. Olha, eu ponho o cristal na mão, ele fica pesado, ele, ele quer ficar, ele, ele, ele, cri, ele cria um contato comigo muito grande, assim, vai ficar com você e trabalha a cura. Curas assim, emocionais, curas. Você vai aprender a fazer limpeza, vai aprender como lida. Jamais pôr sal grosso ou qualquer tipo de sal num cristal. Ele vem de água doce. Ele não vem de água salgada. Pode levar no mar? Sim, no mar, porque é natural, é natureza. Né? É super simples. Eu lavo com detergente, com água e detergente. Ah, quer pôr no sol? Põe. É bom pôr de vez em quando na terra então eu vou dar um vai vou dar um workshop no dia 17 é um domingo no dia 17 de janeiro à tarde entre em contato eu vou explicar tudo direitinho para vocês querem as frequências nós fazemos tanto a distância pela pelo vídeo né do do whatsapp ou qualquer o zoom ou qualquer coisa assim como presencial eu vou fazer, eu vou com você olhando para mim, eu vou aplicar direitinho, vou pôr a frequência aqui em cima, eu faço com radiestesia, a radiestesia leva, o pêndulo leva exatamente para onde a pessoa precisa, nós entramos em contato e, verdade, fiz com você há uns 15 anos, vou refazer. Olha aí, a Neiva tá dando um testemunho, gente. É maravilhoso, eu tô falando sério. Façam, vocês vão gostar muito. Hermínia Novaes, Alvina. Oi, Alvina. Tudo bem, Alvina? Alvina fez os cursos, né? Já atendeu lá. Em breve vamos, né? Dá uma, uma renovada total. Então, vocês querem? Entrem em contato comigo. Todas essas porcariadas, essas merdas, sabe? Que a gente carrega. Vai sair. YouTube, Instagram, eu tô, eu tô em tudo. É só vocês me acharem, no Facebook, minha página. Vou aguardar por vocês. Então, para quem quiser entrar em contato, em contato rapidamente, eu vou falar é o 11 99675 5250. 11 9 966 5250 é meu WhatsApp, o Telegram, tudo por aí. Estou com vários sintomas, pode me ajudar com essa frequência? Muito, Regina, muito. Você não tem ideia do que é isso. Eu ainda não consegui fazer etiquetinha, porque vai fazer um mês e meio, dois, que eu tô fazendo isso. O resultado tá sendo maravilhoso. Quem pede, vai pedindo, vai pedindo. Já dei, tô dando um curso, né, pelo... Já dei curso presencial para duas turmas, agora vou estar para a terceira. Faz a distância sim, Denise, adeus. Faço, vai do mesmo jeito, a gente manda para o Sedex. Olha, eu nem sei como falar para vocês. Laura Dourado também está assistindo. Estou desistindo da vida, não. Está desistindo da vida? Você está desistindo, você não está desistindo da vida. Você está desistindo de você. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu, eu ainda vou abordar esse tema. Nós tivemos uma origem, o nosso DNA foi pré-fabricado, antes de nós irmos para cá. Alguém teve um laboratório, fez o DNA, implantou e jogou aqui no planeta Terra. Tudo bem, nós temos uma origem. Nós não somos igual ao universo, que é, simplesmente é. Nós temos origem. Quem tem origem pode ter fim. Cuidado, viu Regina? Quem tem origem pode ter fim. fim. Nós estamos vivendo uma época que está dando esse desespero em todo mundo. Eu não quero ter fim. Eu quero ter continuidade. Eu quero chegar aqui. Ó. Eu, quero, eu quero ser infinita. Aqui nós trabalhamos a, quando a pessoa chega nesse ponto que você está. Para eu ser infinita, eu vou ter que mudar o que está, eu vou ter que tirar, o que está me fechando a visão, o que está apertando meu peito, o que está me colocando para dentro, o medo da perda. Que medo é esse? Que medo é esse? Eu preciso tirar. Então, assopre, visualize você assoprando uma bexiga e jogando dentro dessa bexiga, Vai assoprando quantas bexigas você quiser, imaginárias, assopra. Põe todo o lixo lá dentro, amar e joga. Mas joga para explodir e diluir, ao invés de você ter um fim. Dê o fim àquilo que está acabando com você. Entendeu? À, às coisas que estão acabando com você que no fundo é você mesma, mas é você mesma que não é você, eu superior, eu consciente, eu, eu divino, é o eu inferior, é alguma coisa ruim que está lá implantada e é isso que você vai acabar. Chega, vamos sair da gaiola, vamos sair da, da garrafinha da Dini, do estado de conforto, Gente, tá tão fácil fazer isso ultimamente, tá tão fácil, as pessoas estão tendo uma ação tão rápida. Eu tô preocupada aqui é, mais com o Instagram, que daqui a pouco vai, vai parar o vídeo, não vai demorar muito, vai parar. Então, é, vocês já vou avisando, vocês me procurem. Tal, essas frequências, vocês vão participar da radiestesia, é um negócio, gente, que eu não tenho nem como explicar. Não tenho. Eu não tô dando conta. Olha, eu vou. É que tá meio bagunçada aqui. Mas se eu mostrar o tanto de vidrinhos que eu tenho encomendado, com vários nomes aqui, aqui é para uma outra pessoa que vai para Goiás, ah, olha, essa aqui eu ainda vou fazer, não fiz. Vai ser para uma outra pessoa. O outro vai para. Vai lá para. Uh, vai para a Foz do Iguaçu. Para Cascavel. Vai uma dúzia para Cascavel. Uh, uh, Maria Beatriz. A pessoa pediu um. Adorou. Então está pedindo um monte. Para várias pessoas. Né? Gratidão. Como é bom ouvir você. Eu dormi bem melhor. Ah, sim. Eu vou dormir bem melhor. Vai mesmo. Nós temos que fazer mais uma sessão, né, Denise? que é a deusa, a grande deusa. Então, ela é dos Estados Unidos e tal, mas, gente, eu tô tendo, assim, pessoas que estão de Brasília. Vocês não têm ideia, um tá indicando o outro, outro tá indicando o outro. Como a gente usa essa frequência, é que eu não tenho nenhuma que seja a minha aqui. Eu não vou pôr o que é do outro, que eu já fiz, né? Mas você tira aqui e borrifa. São sete vezes. Você borrifa seis, sete vezes, umas quatro vezes por dia. Deixa em lugar escuro, sempre bem protegido. É vidro. E tem bastante, ó. Porque é de 100 mililitros. Não é uma coisa pequenininha, não. Gente, uh, por exemplo, a. Como é o nome dela? A Regina, né? Que quer que tá cansada de viver, quem é mesmo? A Regina, estou desistindo? Aproveita, contém álcool não. Não, de jeito nenhum. É água destilada pura. Gente, a água tá começando a fazer bolinha lá no meu consultório. Então, ela faz bolinha. Vão lá no meu vídeo, assistam. Tá no Instagram, eu, eu, eu postei lá. Eu filmei a água. Nem eu tava acreditando. As águas que eu faço... A, a frequência, faz está fazendo bolinha, a energia, porque ela está consolidando tudo. Uh, você, quem toma calmante, tem gente que está tá escrevendo toma calmante, para com isso, sabe? Je, juro, se você, olha, se não der certo, você me devolve. tô falando, tem pessoas viciadas naquele front, sei lá, não vou nem falar o nome, Pararam de usar porque estão dormindo, estão ficando tranquilas. Pessoas que dormiam muito, estão tá organizando o sistema. Gente, pelo amor de Deus. Estou cansada. Eu vou fazer a radiestesia na hora. Essa, essa frequência contém a energia fria. Se você tiver uma queimadura, você espirra passa na hora. Eu vou falar para vocês uma coisa de mim, mim, eu, eu, Armin. Quem me conhece sabe disso. Eu tive um problema sério de ciática de tombos que eu tomei. Caía de bunda, puff. Achatou, deu lá no copo, sei lá. Afetou, tá? Porque eu tomava tombo. Porque eu não prestava atenção em mim, não prestava atenção por onde eu andava, eu, eu dava minhas pernas para ajudar os outros, tá? Eu vi as bolinhas no vídeo, ó, teve uma pessoa que viu. Todos vocês podem ver. Então, gente, eu caía muito. Eu caía, escolha agora graças a Deus, né? Tomei, tomei tento. E eu tive um sério problema nas pernas, até que para levantar, sentar, eu tinha que fazer isso aqui. Ontem, quando eu tava dando o curso, nós preparamos a minha frequência quer dizer um fez para o outro, e como o curso só pode quatro pessoas eu né? Eu mais três eu tava também fazendo para mim. Alguém tava fazendo para mim para ajudar. A pessoa acabou de fazer a, a, para começar. Foi na minha pineal. Mostrou a pineal, bem, quando mostrou a pineal, falei. Agora então vou pôr uma a minha frequência em cima da pineal. Vamos lá. Pois em cima da pinal ela começou a fazer pelo vídeo, né? Vocês não acreditam. De repente tô eu lá levantando na boa. Faz três anos que eu tinha que me segurar para assim, para dar um apoio para me levantar, gente. Eu não tô brincando, tô falando sério. Eu tive essa experiência. Eu, eu tô ficando bem com essas frequências, eu tô me... Sabe, é como se eu tivesse uma renovação de vida. É como se eu tivesse feito um pacto comigo. De onde veio isso? Veio. Como veio energia fria, em 85, fui auto-iniciada. Como veio a radestesia há 40 anos atrás, magnética imantada. A pessoa gruda, literalmente, sai toda aquela porcariada. E os imã de jeito nenhum. É um pêndulo. Um pêndulo assim. O um pêndulo fazendo pêndulo, o pêndulo faz, a pessoa fica imantada. E começa a sair, ela entra em organização, o corpo dela organiza inteiro. Cansei. Pessoal que se quiserem fazer a inscrição para fazer a vivência, vai ser bem baratinho, tá? Eu não vou falar o preço aqui, mas pode ser, a hora que eu falar o preço, vai falar, nossa, amém, ah, eu vou. Aí você vai, aproveita ver a frequência, se quiser, em eu, eu marcagem, dá um horário para outras coisas, tanto online como presencial, dá para fazer, a diferença é que online tem que pagar frete, né? Mas presencial, não. É lógico, só paga pagar freta em um no presencial, né? Oh. não tem nada a ver, gente. Então, é, sabe, aproveita fazer o registro da memória celular, chegar naquele ponto que você, sabe? Ó, teve uma, uma pessoa que eu não sei quem é que viu as bolinhas no vídeo, já tem duas pessoas que escreveram. Então, eu tomo... Gente, vamos mudar, né? Vamos mudar. Você já não precisa mais ficar se investigando tanto. Você precisa tomar decisões. Sabe, eu já vi pessoas morrerem a míngua. Sueli Garbelini também está assistindo a míngua, porque é tanta dor num nervo, num nervo pequeno, num nervinho de nada lá no cóccix, que destruiu a vida dela inteira. Ela morreu, porque nem, não estou nem falando de morfina, vão além da morfina, que eu não posso falar aqui o que é, nem aquilo tirava a dor da pessoa. Eram gritos no hospital que, é, é, é, é, sabe, eu, eu cheguei aí lá para tratar, e nesse hospital famoso, né, vieram três médicos ver como ela ficou, quando eu estava aplicando, a dor acabou, ela dormiu, mas não teve jeito. Já estava tudo contaminado, diminuiu, diminuiu, mas não teve. Então, não teve outro jeito, né? Ela teve que partir daqui, porque era dores, dores insustentáveis. Então, foi pessoa que resistiu, criou, sabe, não tinha flexibilidade, aparentemente tinha flexibilidade e dava conselho para todo mundo, só não dava para ela. Uma pessoa muito boa, muito do bem, muito do bem, mas não percebeu que a vida pedia mais. Zaia, saudade de vocês aí, Beijo. Pessoal, beijo para todos vocês. Aguardo. Vou repetir o número do meu celular e do fixo, tá bom? O celular é 11, estou em São Paulo, Santana, pertinho do metrô. 996755250. E o fixo é 11 29508343. Até a próxima quinta-feira. Se me dá na Veneta, eu entro qualquer outra hora, posto algumas coisinhas, mas para fazer a live de quinta-feira, amanhã pela Vibe Mundial, 11 horas da manhã, com muita energia fria que vem dos pleiadianos, de anos, que eu amo de paixão. Gente, essas coisas são tudo feitas, sabe, pelo etéreo, por essas coisas lindas. E vou contar mais para vocês, eu tenho, até re, re, eu tenho até um certo receio de falar isso, mas vou contar. Não tem uma pessoa que tem energia fria, que fez curso, que fez curso e se dedicou. Não ficou misturando com outras coisas não, que veio para fazer isso. E pessoas que fizeram tratamento comigo, que eu tive contato, que foram mais que 120, 130 pessoas, que a gente conversa e tal, e algumas eu perguntei. Estão andando como eu, ando batendo perna à vontade. Lógico que com máscara, pelo amor, tem um monte pendurado lá, né? Máscara, álcool, eu uso álcool 70, que eu, eu não gosto de ficar pondo gel, que resseca muito a mão, né? Álcool 70, e lá vou eu. Hoje mesmo eu andei da minha, do meu consultório que está na Rua Banco das Palmas, até a Voluntários da Pátria. Fui até lá, tive uma tarde relativamente livre, tive que passar no correio, fui a pé, levei com a minha, com a minha sacolinha aqui, ó, essas sacolinhas frequências, pus aqui dentro e lá fui eu. Né? Passei no correio, entreguei alguns, algumas frequências, fui passear um pouco, fui ver um pouquinho de cara de rua, e tive que voltar correndo, porque ia começar a chuva e o carro estava no consultório. Mas tudo bem, seria bom até tomar chuva. Mas deu umas gotas grossas e passou. É assim que eu vivo, eu entro nas lojas, pergunto, lógico que eu não entro onde tem gente, muita gente. Não faço isso, mas entro, converso com, converso com. eu adoro fazer isso. E eu gosto de bater, eu sou, sou, sou fofoqueira, sabe aquelas coisas de bater papo, levar fofo não de fazer fofoca dos outros. Eu digo assim, de conversar coisa boa, e ouvir um pouco daqui, ouvir um pouco de lá, e porque a vacina, porque quero vacina, eu tô fora. <risos> tô fora. Mas não sou exemplo para ninguém, viu? Ah, não vou precisar, minha vacina tá aqui. Minha vacina tá aqui nos meus pêndulos, a minha vacina tá no meu, nos meus cristais, a minha vacina tá no meu amor, a minha vacina está na ligação com meus e na doação que eu faço. Primeiro eu dou para mim, depois para os outros. E gratidão pelo bem que eu estou recebendo, e gratidão por vocês estarem aí, tá bom? Beijo grande! Até a semana que vem ou a qualquer hora. Aguardo por vocês, tá bom? Então. Tchau. Na paz, luz e harmonia sempre. Beijo, gente.